Esse vídeo foi feito baseado na pergunta de uma paciente sobre outras indicações da toxina botulínica, chamada por muitos de Botox ou Dispó. Atualmente, a aplicação da toxina botulínica para a atenuação das rugas faciais é o procedimento mais realizado no mundo. Sua aplicação em pequenas doses e em pontos específicos causa um relaxamento muscular seletivo. Proporcionando rejuvenescimento das áreas tratadas. Isso porque a ação muscular continuada gera as chamadas rugas de expressão. As injeções de toxina botulínica tipo A também são um tratamento eficaz e seguro para enxaqueca, que é a dor de cabeça, hiperidrose, que é o excesso de suor nas axilas e nas mãos, espasmos musculares estrabismo, cicatrizes e inúmeras outras condições médicas em diferentes especialidades. As cicatrizes constituem um grande motivo de preocupação para os pacientes, principalmente se localizadas na face, porque são consequências inevitáveis dos tratamentos cirúrgicos em geral. Imagina uma cicatriz na face, fica muito aparente. Um fator importante que pode impedir a boa evolução do processo de cicatrização é a presença de tensão nas bordas da ferida. A musculatura facial e suas conexões com a pele promovem tensão contínua sobre essa ferida operatória, prejudicando o resultado cosmético final de uma cirurgia realizada na face. A toxina... Após contato com o nervo, ela promove a inibição da liberação de acetilcolina, que é uma substância que atua na junção entre o nervo e o músculo, suprimindo, assim, a contração do mesmo por um período que pode variar de 2 a 6 meses. Ou seja, aplicando a toxina, o músculo vai paralisar. Quando aplicada em feridas cutâneas, ela pode também reduzir a tensão nas bordas da ferida, proporcionando ganho estético. O uso da toxina em feridas de primeira intenção, que é aquela cicatriz onde nós conseguimos fechar, unir as bordas da ferida, ele tem sido bastante adotado com a finalidade de inibir a formação das cicatrizes hipertróficas, aquela cicatriz mais grossa. Já na cicatriz por segunda intenção, onde a ferida acaba cicatrizando aberta, pois não tem como aproximar as bordas da ferida, ou por uma abertura não intencional dos pontos antes do processo de cicatrização. Ela age inibindo a proliferação de colágeno tipo 1 pelos fibroblastos e na inibição da diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, que gera a famosa fibrose, ou contração da cicatriz, diminuindo assim a formação de cicatrizes patológicas. As propriedades moleculares, da toxina botulínica tipo A sugerem que a sua ação é melhor no início da cicatrização quando os fibroblastos ainda estão na fase de proliferação na fase proliferativa da cicatrização em intensa atividade assim outro benefício da toxina botulínica além de amenizar as rugas faciais é o de favorecer a evolução das cicatrizes você sabia disso ou o que você achou desse assunto? Se você gostou, coloque aqui nos nossos comentários. Se tem mais alguma dúvida, pode colocar, compartilhar conosco. E curta e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado!